Por trás de uma pessoa silenciosa em suas atitudes, existe alguém que compreendeu algumas lições importantes, e ao mesmo tempo, cruéis de serem vividas, existe uma pessoa que sabe de verdades profundas sobre o mundo, e que diante disso, enterrou várias e várias vezes dores que nunca desejariam ter passado em suas vidas, progredindo a um desfecho, que quanto mais distante e silenciosa fossem essas pessoas, melhor se sentiriam que quanto mais afastasse de que são seus sentimentos, menos incômodo teriam que lidar. Enfim, optar por esse comportamento não diz respeito a esconder de você mesmo, ou de qualquer outra pessoa, alguns pontos desconfortáveis em sua vida. Mas exatamente por saber lidar com isso, optou por não mais demonstrar isso a ninguém. E o fato de você saber que existem coisas inconvenientes demais para se expor, e íntimas demais para se demonstrar o que sente, Preferiu arquivar isso, e guardar em uma pasta localizada em uma gaveta, num armário em meio a centenas de outros idênticos e emparelhados um do lado do outro, em um galpão gigantesco, a se perder de vista, localizado na sua cabeça. Conteúdos estes, que mesmo que desejasse compartilhar, não teria coragem, pois sente que nenhuma outra pessoa seria capaz de entender o conteúdo desses manuscritos, e mesmo que fossem capazes, não entenderia o motivo. É melhor assim, caso eu entendesse, o sentido de suas vidas não mais existiriam. Não se dá para julgar a complexidade do que sente por uma breve leitura de suas ações em um breve instante. Somente você compreende isso. Enfim, uma vida vazia nunca te interessou, mas em meio a uma multidão de informações, você se sente como se estivesse até mesmo no deserto, a se perder de vista. E nada do que vê realmente faz sentido ou quando acha que está perto de um oásis, perto de uma verdade a se compreender, não passa de uma mera miragem. Nada realmente tem um sentido, exceto aquele que as pessoas atribuem às coisas. E você consegue enxergar isso, consegue notar em indivíduos que se dizem ter tudo, a falta de todas as coisas na vida dessa pessoa. Aliás, sabe aquele breve momento que achou ter o que supriria todas as coisas na sua vida? Pois é. Também, no final das contas, não passou de mais um desapontamento, de algo que até parecia fazer sentido na sua vida. Por isso, eu afirmo, mesmo que você se disponha a experimentar uma experiência completa da vida, ainda faltará coisas. Isso você não vai encontrar aqui, está além da sua compreensão. Pois imagina, se somos uma mera molécula, inferior ao tamanho de um grão de areia, em meio a uma vastidão de infinitas coisas, que se chama Universo, o que é então o conhecimento que você tem nesse exato momento? Além de nada, entende? Mesmo o saber científico, que se comprova exato nesse instante, pode ser contrariado quando comparado a isso. De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? Insatisfeitos com a nossa própria ignorância, nem percebemos que ainda nem conhecemos a nós mesmos. O processo do conhecimento e aprendizagem é um ciclo interminável. Mas bom... Espero que em algum momento desse vídeo, você tenha conseguido refletir sobre como deseja direcionar a sua vida, em meio a tantos caminhos a serem seguidos. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.